A gente está acostumado a pensar na força gravitacional como massa vezes aceleração da gravidade. E a gente costuma chamar a força gravitacional de força peso. É, e aí nós falamos, ah, o peso de um objeto, né, a força peso, o peso de um objeto. Tá? Só que isso, a força peso, né, a força gravitacional... Ela, ela é sempre massa vezes aceleração da gravidade, só que a gente está acostumado a pensar em força-peso como sendo o próprio peso do objeto. né Tipo, um objeto tem massa de 1 um kg e, portanto, a, a, o peso dele vai ser de 10 N. Isso vai ser verdade se o objeto tiver ou parado em relação à superfície da Terra né? ou tiver... Uh, estiver parado, ou em movimento com velocidade constante com relação à superfície da Terra. Se ele tiver uma aceleração perpendicular à, força, à, à superfície da Terra, então ele vai parecer que pesa mais ou menos, dependendo de como for essa aceleração. Isso aí é o que a gente chama de peso aparente do objeto, e é por isso que eu sempre faço a distinção entre peso do objeto e força gravitacional agindo sobre o objeto. A força gravitacional agindo sobre o objeto vai ser sempre a mesma, mas o peso do objeto, que, por exemplo, seria o que uma balança marcaria, vai ser diferente dependendo se esse, se esse objeto estiver acelerado ou não em relação à superfície da Terra, né? perpendicularmente à superfície. Vamos entender um pouco por quê. Tá? Vamos lembrar, massa é uma propriedade intrínseca do objeto. Ela não muda. Né? Ela é independente do, do, do planeta sobre o qual o objeto se encontre. Tá? É, ela não depende da aceleração da gravidade. A massa é uma coisa intrínseca. Realmente não depende de nada, além, da, essencialmente, da quantidade de matéria que a gente tem num objeto, simplificando um pouquinho a coisa. Tá? Mas... Né? Ela independe, em geral, da aceleração da gravidade local e ela está relacionada a essa inércia que o objeto tem em mudar o seu estado de movimento. Tá? É, peso, segundo um, um autor né, de livros didáticos de física chamado Knight, seria a força que seria marcada por uma balança como reação à força de contato que o objeto que está em contato com essa balança exerceria sobre ela, tá? É, qualquer objeto em contato com um outro vai exercer uh, uma força sobre sobre esse objeto. Esse objeto vai, né? A, a, a superfície vai exercer a, a superfície do objeto sobre uh, uh, a superfície com a qual o objeto está em contato vai exercer uma força de reação, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, a força normal. Tá? Se esse corpo estiver acelerando ou não, essa força de reação vai diferir da força gravitacional, tá? e aí a balança vai marcar um peso diferente. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse, essa história. Né? Imagina que eu tivesse uma pessoa dentro de um elevador e essa pessoa está sobre uma balança de mola. Tá? É, se esse elevador estiver parado, a pessoa vai subir no elevador, sei lá, ela, ela tem 90 kg de massa, a balança vai registrar 90 kg de massa. Como? Medindo a força de contato que essa pessoa exerce, que nesse caso é igual à força gravitacional, que a Terra exerce sobre ele, né? a Terra puxa essa pessoa, essa pessoa empurra com a, balança, a superfície da balança com a mesma força que é a força gravitacional, e a balança reage. Tá? O que a balança mede é essa força, mas ela nos retorna a, a intensidade da força dividida pela, pela aceleração da gravidade, né? que em geral é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pois muito bem, agora a gente imagina que esse elevador começa a acelerar para cima. Então a gente faz agora um diagrama de forças, um diagrama de corpo livre, para entender melhor o que, que vai acontecer. A gente traça os nossos eixos X e Y, como sempre, e sobre a pessoa agem duas forças. A primeira que age, que é a mais óbvia, né? É a força gravitacional, que é a massa da pessoa vezes a gravidade, com sinal negativo, por quê? Porque ela tem que apontar para baixo, ela está apontando na direção do vetor unitário j, mas ela aponta para baixo a força, então tem que ter esse sinal negativo. Por outro lado, a pessoa está acelerando com a mesma aceleração do elevador para cima. Tá? O que, que acontece? Tem que haver uma outra força agindo sobre essa pessoa, que é a força normal. Tá? E essa força normal a gente sabe que vai estar tá agindo para cima. Se a gente pegar e escrever a, a, a segunda lei de Newton para esse problema, a gente vai ter que menos força gravitacional agindo sobre a pessoa, mais a força normal, é a massa da pessoa vezes a aceleração da pessoa na vertical. Posso rearranjar esses termos e eu encontro que a normal é massa da pessoa vezes a aceleração na, na vertical, mais a massa da pessoa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Isso quer dizer que a força normal que a balança vai estar exercendo sobre a pessoa, como a aceleração é positiva, a componente escalar da, da, acelera, da aceleração é positiva, né? Porque aqui, porque aqui é, a aceleração está apontando para cima. Então, essa força normal aqui é maior do que simplesmente a força gravitacional. É por isso que a gente faz a distinção entre força peso e força gravitacional, tá? Então a gente vai ter um vetor força normal maior do que a força gravitacional agindo sobre o nosso objeto. Ou seja, né? é interessante a gente fazer essa distinção entre força gravitacional e força peso, e peso do objeto. Peso do objeto seria o que a balança mede. Tá? A balança está medindo a força, uma força total que está sendo exercida sobre ela, né? que nesse referencial é uma força fictícia, tá certo? Para uma pessoa que, te, que esteja fora do, do, do, fora do, do, do elevador, né? essa força vai estar tá apontando em outra direção além do que a balança está tá mostrando. Mas basicamente o que a balança está tá nos, nos está me, medindo, está nos retornando, é uma medida da força normal exercida pela mola da balança, por isso que é bom a gente fazer a, a distinção entre força peso e força gravitacional. Vamos analisar agora então o caso contrário, né? O corpo vai estar, tá, o elevador vai estar tá acelerando para baixo. E vamos supor que esse elevador está acelerando para baixo com a própria aceleração da gravidade, ou seja, o elevador está em queda livre, ok? Nesse caso, a aceleração do elevador vai estar aqui apontando vetorialmente para baixo, vai ser menos g na direção j. Okay? E agora vamos ver que peso, né, que força normal a balança vai nos retornar. Tá? De novo, eixos cartesianos, força gravitacional age para baixo e aceleração age para a aceleração está apontando também para baixo. Ou seja, agora a minha segunda lei de Newton vai ser menos, vai ser a força gravitacional agindo sobre, sobre a pessoa, mais a normal vai ser a massa vezes a aceleração da pessoa, que nesse caso é menos g. É a mesma aceleração do elevador, que está em queda livre. Ou seja, quando eu chegar e, e isolar N, eu vou ter que a normal que vai estar tá agindo sobre a pessoa é zero. Ou seja, se essa pessoa está no elevador o elevador começa a cair em queda livre, imediatamente a balança vai marcar que a pessoa tem massa zero. Tá? Esse efeito né, é o que a gente chama de efeito de imponderabilidade. Tá? A balança marcaria peso zero, e, e no fim das contas acaba sendo por isso que astronautas em órbita uh, têm a sensação de falta de, de, de, de peso, né? de falta de gravidade, é porque eles estão constantemente em queda livre em torno da Terra, mais tarde a gente vai ver isso um vídeo separado, mas uh, se um dia você estiver então, dentro de um elevador e e você começar a sentir que você não tem peso nenhum, quer dizer que o elevador está em queda livre e você ou tem que ter muita sorte, ou então você não tem muito tempo para fazer as suas orações, infelizmente. Tá? É, a verdade triste é essa.